Sejam muito bem-vindos ao Purple Talks especial com finalistas. Muito animada de fazer essas três entrevistas finais. Seja muito bem-vindo, Patrick. Muito legal você estar aqui. Você é uma pessoa... Sem palavras para te inscrever. Você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa adorável, você é uma pessoa meiga, carinhosa. Você é uma pessoa... assim. Todo mundo que te moderou já falou que você é uma pessoa ótima de se moderar. Entendeu? Ah, obrigado, então, você, você é um amorzinho. Eu estava muito ansiosa para essa entrevista e <risos> muito, muito feliz de ter sido na final. A final... E a primeira pergunta que eu quero perguntar é, esse ano vai dar PT? <risos> bom, gente, primeiro, oi todo mundo, bom dia. É, eu tô, estou tô muito animado também, eu estava com uma expectativa muito grande para a entrevista e eu também só queria que fosse agora, na final. Então, estou muito feliz de, de ter conseguido que a gente é, deixar essa entrevista para depois. Então, estou satisfeito com isso. E olha, eu acho que vai dar sim, hein? Estou tô apostando, tô apostando minhas fichas nisso. Tomara, mas enfim. Amigo, é, para começar assim, a questão de te descrever, eu chamei uma pessoa que estava na plateia. Ele é também uma pessoa muito querida, hum. João Deu Duque. <risos> e, ele falou yeah. um pouco, e ele falou um pouco para a gente conhecer um pouco melhor quem é o Patrick. Dono do cabelo mais hidratado, de Honório Gurgel, essa é apenas uma longa lista de qualidade de Patrick Tavares, o único capaz de reunir em si mesmo as duas maiores facções do mundo dos jogos: pilotas <risos> e Madhouse. Acredito que todo mundo que tem o privilégio de conviver com ele sabe como ele é uma pessoa incrível, dotado de sensibilidade e irradiador de afetos. É impossível eu ter uma conversa com ele e não se sentir tocado em algum nível. E, mesmo assim, nenhum desses atributos compreende o motivo pelo qual ele deve vencer o Survivor VD-27, Cabo Verde, Ameaça Invisível. Ele merece ser o vencedor, porque sua trajetória no jogo reflete, sobretudo, a narrativa da temporada. Ele soube se posicionar bem o suficiente para ser o último de seus aliados de pé mas ao mesmo tempo tem grandes momentos de destaque. Utiliza como ninguém a Twitch imposta. Ainda que sob acusações, Patrick mostrou que, assim como em sua vida, ele não conquistou nada por acaso. Ele fez juiz ao seu lugar no FTC com muita obstinação e seus amigos mais próximos sabem o quanto ele teve que abdicar em prol do jogo e quanto significaria vencê-lo. Invisível o suficiente para sobreviver até o fim, mas visível o bastante para ter conquistado seu espaço, o único vencedor possível do Survival VD 27 é Patrick Tavares. Arrasa, amigo! O que quer que aconteça, que seja massa. Sim, PT. Então, a torcida está animada. Ah. Vamos vamo comentar desde o começo. Primeiro, cabelão, hidratadíssimo. Está lavado, está lavado. Está lavado, está lavado. Está tá tá já preparadíssimo para responder as perguntas do, do FTC. Honório Burgel, não. né? Quem é a Anitta perto de Patrick Tavares? Nós vamos ser sinceros. <risos> né? A verdade é, é essa. E você, ele, ele disse uma coisa assim, que você consegue é, juntar, si assim, as, as duas maiores facções, pilotas e medhausers. Eu, eu, não, eu não deixei, eu sei que teve outras pessoas de med House que estão agora no júri. Eu não deixei falar nada, porque ainda tinha o último med House. Mas assim, <risos> vamos, vamos, uma, uma pergunta, mas assim, agora já, já sem citar nomes, né? Como todo uhum. direcionamento, mas assim, você acha que essa questão do Med House realmente foi o dominante do jogo, ou você acha que teve outros, outros elementos também, que foi uma injustiça, coisa do tipo? O que você acha? Então, é, eu não acho que tenha sido uma, uma injustiça. Porque é, é o tipo de alvo fácil de você tacar numa pessoa, né? Uhum. Quando a gente entra num cast com 18 pessoas, que já é um número é, mais uhum. reduzido, dadas minhas experiências com o No Limite, o próprio Detal que eram mais pessoas, né? Então, uhum. quando você entra num cast em que você tem é, quatro pessoas óbvias, né? Que já jogaram anteriormente, isso aconteceu comigo no Detal também, é, eu já tinha passado por essa experiência de, de sofrer é, um alvo logo de início, por justamente vir de um outro jogo em que eu tinha jogado com várias pessoas. Então, não foi uma injustiça, foi um move muito acertado, porque você hum. direciona o alvo para pelo menos quatro pessoas, isso te dá uma sobrevida por quatro rodadas no mínimo, né? a partir do princípio que as quatro pessoas saiam uh, em sequência. Então, você acaba conseguindo sobreviver mais por esse por esse tempo, quatro semanas, quatro rodadas é muita coisa. Então, eu acredito que tenha sido sim uma jogada positiva, não foi injustiça. Hum. Mas ao mesmo tempo, isso como é que eu posso dizer assim, eu me senti um pouco encurralado, sabe? Durante o jogo, eu senti que o fato de ficarem massificando tanto, de que nós éramos um quarteto, e que precisava, que a gente precisava ser eliminado por isso, foi me deixando um pouco encurralado, assim, porque eu tentava ir de encontro com algumas pessoas e eu sentia que eu não tinha tanta abertura. Talvez se eu não fosse o Patrick Madhouser, e eu fosse simplesmente só o Patrick, talvez eu não tivesse tanta barreira assim como eu acho que eu tive. Mas foi uma jogada boa, tanto que três deles saíram, <risos> Eu e você está aqui, né? E você está aqui. E, <risos> e quais são as suas expectativas com o FTC? O FTC começou ontem à noite, foi para a de discurso, você já está recebendo perguntas, respostas. Assim, qual é a sua expectativa é, referente? É, você está acha, é, achando tranquilo? Você está conseguindo moldar bem as suas respostas? Você acha que o júri já está definido? Ou você acha que ainda, ainda tem muita água para rolar? O que, que você pensa? Então, a minha expectativa é que os sete jurados venham abertos a meu ouvir e a entender o meu lado das, das decisões que eu tomei durante o jogo. É, até agora, eu senti que as perguntas foram tranquilas, no sentido de que eu estava com um pouco de receio de eu, ser, de eu tomar alguma pedrada no meio do caminho, confesso. <risos> Mas as quatro perguntas... É, eu já recebi quatro perguntas até agora e as quatro foram foram tranquilas nesse sentido. É, hum. Algumas eu me surpreendi um pouco com alguns comentários que foram feitos, mas assim, porque toda relação é uma via de mão dupla, né? Então, eu imagino, por exemplo, eu estou conversando com você agora, a vibe que eu sinto de mim para você pode não ser a mesma vibe que você sente de você para mim. E a gente só descobre o resultado dessas vibes quando acontece alguma coisa. Então, por exemplo, tem coisas que eu estou sabendo agora, que eu só estou sabendo agora porque a gente está no FTC. Então, eu não, eu não tinha essa impressão anteriormente. Então, eu estou tendo que dar uma, uma contornada, assim, para entender por que, que as pessoas achavam determinadas coisas sobre mim antes, entendeu? E eram coisas que eu não tinha ideia. Então, a minha expectativa é, eu espero que eles consigam é, me ouvir, né? consigam é, me ler bem e que eu consiga me expressar da melhor forma possível. Eu estou com um pensamento positivo. É o, é o seu primeiro FTC? Você, você já tem? É. é o primeiro FTC? Gente, gente jurava que, que você já tinha já tinha passado por algum outro. Deve então ter... é porque eu eu valido isso como duas situações diferentes. Eu já estive em outro FTC que foi no, no piloto. Foi. Foi meu exatamente. primeiro jogo. Só foi. que a o formato lá é completamente diferente assim. O FTC lá é rola em dez minutos. <risos> assim um <risos> minuto para você se defender. Aí vem um minuto para cada jurado perguntar alguma coisa e você tem um minuto para responder. E, tipo assim, isso já é no, no final de cinco horas de jogo. Então, já está todo mundo cansado. Então, as perguntas são mais diretas, as respostas são mais diretas. Sim. Assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito prolixa, né? Então, eu escrevo muito. Tanto que eles me perguntaram isso aqui e eu respondi isso aqui. Então, assim, <risos> imagina... No, no piloto, né? Que tudo era muito mais rápido. Então, por isso que eu já estive em outra FTC, mas eu acho que o formato era bem diferente, entendeu? E você dá todas experiências com jogos. Você falou vários, né? você falou tal, o piloto, o mini tal, que a uhum. gente já te acompanhou. desse de todos os jogos que você já jogou, é, você acha que é, qual você, você acha que o seu jogo se aproximou mais com o do Survival D, ou foram experiências completamente diferentes, ou foram, ou, ou você acha que não, eu cheguei no FTC, então esse foi meu melhor jogo? Ou o que, que você acha? Olha, de se parecer com o, o Survivor Verdê, eu acredito que de início The Tower, justamente por conta dessa desse desse alvo por, uhum. por ter por ter jogado anteriormente com outras quatro pessoas o mesmo jogo. Sendo que no detalhe, eu quero só fazer um parênteses aqui, que eu, me botaram numa aliança pilota, sendo que eu não tinha jogado com nenhum dos outros, tá? A gente só tinha jogado a franquia, mas a gente não tinha jogado juntos <risos> em nenhum. Tipo, eu, Arthur, Carol, Igor, Agostinho, a gente jogou o piloto, mas nenhum de nós jogamos a mesma temporada. Então, parênteses. Então, acho que foi parecido nesse sentido. Agora, o No Limite, por exemplo, eu já senti que a minha trajetória foi, no VD foi um pouco mais parecida com a minha trajetória no No Limite, porque eu tinha algumas alianças, elas foram sendo eliminadas no meio do caminho, e quando eu cheguei na Merge, eu já estava praticamente sozinho. Então, tipo, lá eu consegui chegar no, no Top 6, aí no Top 6 eu fui eliminado, mas foi com muita, com muita dificuldade, assim. Eu, eu, no confessionário, nossa senhora, como eu ria. Porque cada rodada eu tentava fazer um negócio, o negócio dava errado. E aí saía a pessoa que eu não queria que saísse. Ai, foi, foi, uó, foi horrível. Mas acho que parecido nesse sentido. Agora, em relação ao melhor jogo, eu acho que o VD foi o meu melhor jogo, assim. Foi o meu melhor jogo, porque eu pude me reinventar bastante. Eu pude fazer jogadas que levam o meu nome, coisa que eu acho que eu não tinha conseguido em outros jogos, sabe? Porque eu sempre me coloquei muito nesse lugar de fazer parte, mas não necessariamente comandar. E eu acho que aqui no, no, no VD eu consegui comandar algumas coisas nos momentos que eu tinha que comandar. Então, assim, eu sinto que no momento que eu tinha que ficar um pouco mais no background e deixar as coisas acontecerem, eu fiquei no background e deixei as coisas acontecerem. E no, no momento que eu precisava tomar atitudes eu tomei atitudes que definiram rumos do jogo. Então, eu estou muito, muito, muito orgulhosa do meu jogo aqui no VD, independente <risos> Ai, mas... do estado. Mas tem que se orgulhar mesmo. Eu acho que você está num lugar que muitas pessoas quiseram estar, tentaram estar também, mas que você conseguiu. Você é o um finalista, é, independentemente do, do, do que acontecer, você tem que se orgulhar da sua jornada. É, foi uma jornada muito legal, muito legal mesmo. <risos> É, e, assim, é, eu acho que cada jogo é um jogo Sim. e cada experiência é uma experiência, né? Sim. Você, você é, costuma levar coisas do jogo para o pessoal? Você, você faz um, uhum. completamente um personagem? Com, com você, ou é essa pessoa que, que te conheceram é você mesmo? Ou teve alguns momentos que... que... Que você falou, não, eu vou incorporar uma pessoa aqui, uhum. uma pessoa, vou incorporar um personagem, não tem nada a ver com o Patrick Tavares. Cara, eu não consigo me desassociar de mim mesmo, assim. Então, tudo tudo que foi que aconteceu no jogo foi 100% eu, assim. Todas as relações que eu criei, a forma como eu lidava com as pessoas, a forma como eu reagia com as pessoas, é tudo foi 100% eu. Eu sei que... Talvez o meu social não tenha sido um social tão efetivo assim com todo mundo, mas tudo que eu fiz, tudo que eu conversei, tudo que eu falei, todas as trocas que eu tive, foi 100% eu. Então, não, não tem nada assim que alguém possa falar, ah, mas isso aí foge da sua personalidade. Não. Todas as coisas que aconteceram no jogo foram 100% minha parte, sabe? É, eu não conseguiria fazer um personagem nesse sentido. É, não, não é de mim ter essa questão, tipo, às vezes as pessoas falam que eu sou carismático, que eu sou não sei o que, mas eu às vezes não me vejo assim, sabe? Então, tipo, eu sou muito tímido, então eu tenho muita muita questão de... quando eu tô interagindo com alguém, é muito real. Então, se eu tô feliz, eu tô feliz, se eu tô chateado, eu tô chateado, eu não consigo esconder muito essas coisas, entendeu? Então, eu acredito que eu tenho eu, eu fui eu 100% do tempo, isso com toda certeza. <risos> Eu, eu, particularmente, eu te acho uma pessoa extremamente carismática. Eu, eu te acho uma pessoa muito gostável, entendeu? Independentemente. Obrigada. É, mas é verdade, você, você é uma pessoa assim, muito, muito é, agradável de, de conversa. As pessoas com quem, com os moderadores, com quem eu conversei, anteriormente me uhum. moderaram, todas eles falam isso: é, que você é muito, muito oh. gostável, muito, muito docinho de se, de se, de se moderar. Entendeu? Não, não, não estou falando que você 100% foi um docinho no jogo ou coisa do tipo. Uhum. Entendeu? É, obviamente que existem vilões docinhos também. Ah, é, entregou as partes que eu estava meio ácido. Perdão, gente. Normal, normal, <risos> de jogo. E, assim, para mostrar quem é você, assim convidamos hum. diretamente de Caicó, Rio Grande do Norte, Igor Gomes para falar um pouco quem é. Patrick Tavares. Ai, eu vou mentira. Você gostou? Você acha que ele te conhece bem? Há aqueles que nos fazem se sentir parte de algo. E Patrick, dentro do mundo dos jogos, tem esse papel na minha trajetória. Ele sempre foi gratuitamente gentil, honesto, simpático, disponível e amigo. Sem pedir absolutamente nada em troca. Lembro, inclusive, que nossa amizade começa nos comentários dos jogos, como plateia. E ficávamos trocando figurinhas por lá mesmo. Desde então, sou grata a Patrick por permanecer próximo na minha vida. A gente se curte no Instagram, acompanha a vida um do outro e, com toda certeza, já passamos do grupo dos jogos para outros grupos sociais. Já é amigo. O Patrick tem uma capacidade de persuasão muito passiva. Ele é poderoso. Quando você menos espera, é convencido de que o caminho que ele pensou é o melhor a se fazer. Eu amo o social dele e amo igualmente a forma como as pessoas subestimam o Patrick. Sempre quebram a cara. Ele sabe estar com um sorriso no rosto, mas pensando em como agir estrategicamente lá na frente. Existem aqueles que se deixam levar pelo sorrisinho bobo, mas isso é bem efeito Siri. Ele se joga se divertindo. Por isso amo todo o jogo dele, me espelho e principalmente o amo. Às vezes, quando sou obrigada a conviver socialmente, eu sempre penso no Patrick, no Patrick involuntariamente. Isso porque, em experiência com ele em jogos, o Patrick conversava sobre absolutamente qualquer coisa com qualquer pessoa. Pelo puro prazer do conversar. Se sentir ouvido é um acalento, e ele faz isso com mais tempo. Arrisco dizer que sou fã número um do Patrick. Minhas temporadas favoritas dos jogos têm o Patrick abrilhantando, desde a vitória incrível no piloto até o apoio invisível que me deu quando nem estava presente como participante no mesmo jogo que eu. É isso que o Patrick faz. Ele chega de mansinho, dá um sorrisinho aqui, outro ali, e quando a gente percebe, já tem catases com o rosto dele por todo o quarto, e você já está enviando mensagens de desabafos para ele. E que ele sempre responde com prontidão, mesmo que esteja na esteira da academia. Difícil é não se apaixonar por ele. Meu apreço por ti é genuíno demais, Patrick. Te amo. Se orgulho da sua trajetória, do caminho trilhado, você carimbou o vender com seu jogo espetacular, coração. Ai, gente, que lindo. Ai, Igor, te amo. Ai, eu, eu fiquei emocionada, assim, porque, assim, é... quando eu, eu pedi pro Igor... Ele falou assim, ah, eu escrevi, eu, eu, qual o tamanho? Porque eu não consigo falar pouco do Patrick. E aí ele. E assim, eu senti uma, uma amizade tão genuína, assim, tão no fundo do coração, que eu entendi o quanto ele o quanto ele tinha A gente já teve declarações de, de, de amor aqui, é, lindas, né? Essa foi uma das mais bonitas também, porque assim, é, parece que. Eu sei que vocês nunca se encontraram pessoalmente, ou já, não, né? Infelizmente não. não. Eu estive perto dele, mas era um perto muito longe muito ao mesmo longe. tempo. Porque eu fui para Pipa uma vez. E Nossa. aí, tipo, é, é no Rio Grande do Norte, mas, mas um é pouco muito longe. distante. Muito é. distante. Então, e aí eu, mas eu senti todo carinho. E assim, <risos> é, é integrando o blindcast eu também vejo o quão com vocês é, é, é, gente é, se eu fosse definir uma dupla assim tipo de, de sei lá é, eu ia falar pink cérebro mas eu, eles eles não são tão representantes com vocês é tipo sei lá é monique cebolinha é, então é, não sei é porque vocês é, é o Igor é meio Mônica, você é meio Cebolinha. Não, não vocês não, sei, não sei nada. Mas, é assim, eu quero o que eu quero dizer é, assim, é uma dupla fofa. Vocês são uma dupla fofa, pronto. Muito fofa obrigado. porém um pouquinho ácida, porque a gente sabe que, que o Igor também, né? Ah, eu acho o Igor fofo. E assim, amigo, mas assim, é, da onde que que, que é, você diz? Ah, eu sou tímido, mas é, as pessoas me acham muito carismática. Mas você, é, da onde que vocês acham que ela, elas tiram isso de você? Qual, é, será que é, por conta dessa questão que o Igor falou, que você é sempre muito acessiva, você sempre dá a mão, você sempre a uhum. pessoa, você tem uma capacidade muito boa de ouvir, ou você acha que tem outros elementos também? Bom, é, é muito complicado para mim... Porque eu, eu não sou uma pessoa que eu consigo muito me enxergar da forma como as pessoas me veem. Então, assim, escutar tudo isso que o Igor falou de mim é, me reconforta bastante. Porque, é, como é que eu posso dizer assim? Eu, eu, não, eu não tenho muito essa capacidade, sabe? É, ele falou um monte de coisa positiva de mim que eu não, eu não vejo, entendeu? E... <risos> Eu não, eu não sei explicar, assim, sabe? Eu, eu, eu tenho muita, muita questão de autoconfiança, assim, que isso me falta muito para muita coisa, em muitas áreas da minha vida. E, e é engraçado porque o meu carinho pelo Igor sei, é, é, de, é de, desde sempre, assim, sabe? A gente se acompanhava... É, nas rodadas do piloto, ele tinha até um podcast que ele fazia com com, com as pessoas dos jogos, né? E, e eu lembro que quando eu joguei a minha temporada, tipo, eu tava muito animado para poder conversar com ele, poder explicar como tinha acontecido e as coisas que eu tinha feito. Então, meu carinho por ele começou desde lá, sabe? E, e, e eu vi todas essas coisas assim. Eu confesso que eu tô maquiado ainda. Ah! <risos> Que for Eu queria que você se enxergasse com os olhos que de todas as pessoas que gostam de você, e eu posso citar inúmeras pessoas, assim, entendeu? É, é, Tinha muitas pessoas que poderiam falar de você, o quanto você é docinho, assim, entendeu? É, é, eu, acho, é, eu acho que carismático, gostável, são palavras que podem te definir muito bem. É, primeiro pela beleza toda, você é, um, você é muito bonito, muito bonito mesmo uma das pessoas mais bonitas que eu conheço tanto por fora quanto por dentro, é, realmente é sério, eu acho ó, cabe... de cabelo do mundo dos jogos é o seu e o do Jairo eu tenho que citar o Jairo porque o Jairo, cabelo cheiroso obrigado Deus <risos> e assim, eu acho que, que... é ah, eu, eu, não tenho, eu, eu realmente não tenho palavras para descrever o quanto você é uma pessoa querida, sabe? É, até mesmo, eu acho que ninguém consegue ficar chateado muito tempo com você, porque você é uma pessoa muito, muito <risos> gostava, muito doce, meiga. Enfim. Mas, amigo, para, e você <risos> vai para o encontrão. É o seu tá primeiro encontrão. Qual é a Sim. expectativa? Qual é a sua principal coisa que você mais quer fazer? Olha, minha maior expectativa mesmo é encontrar com os meus amigos, assim, encontrar com essas pessoas que eu tenho trocado diariamente já há mais de um ano, sabe? Tem, tem muitos, muitos grupinhos, assim, de pessoas que ou são pessoas muito próximas a mim, ou são pessoas que eu acompanho, assim, sabe? Nos outros jogos que eu acompanho de plateia e que vai ser Incrível, assim, de eu conhecer, sabe? Então a minha maior expectativa é isso, poder passar esses, esses quatro, cinco dias lá sem pensar em nada, sem pensar em problema, <risos> sem pensar em trabalho para corrigir, sem pensar em prova para corrigir, entendeu? que eu consiga, tipo, tipo, relaxar e desligar minha cabeça, assim, do mundo, sabe? Então eu tô, eu tô muito animado para conhecer as pessoas, porque é, é, é como você comentou agora do Igor, né? Tipo, poxa, a gente tem uma conexão tão grande, mas a gente não se conhece ainda pessoalmente vez, mas vão ter outras pessoas que vão estar lá que eu tenho conexões parecidas com, com a que eu tenho com ele. Então, eu estou muito animado para isso, para poder dar um abraço a todo mundo. E você é professor, é, você acabou de falar de prova, você é professor de, de qual matéria? Inglês e espanhol. Qual matéria que você dá aula? Nossa, que chique. Mas... Ele... <risos> Eu sou péssima, eu sou péssima em inglês, enfim. É, desculpa, não sou. Acha? Você, você acha que agora vou pegar um ponto um, um, bem pessoalzão mesmo. Okay. Você acha que é, da onde que veio esse dom? Porque assim, para você ser professor, você, você tem, você lida com várias, e várias pessoas do ser humano. Agora eu entendi porque você é tão carismático. Talvez porque você lida com, com, com diferentes pessoas. Mesmo que sejam Sim. crianças, são adultos em formação, né? Você, é, da onde que veio esse teu sentimento de, de querer ensinar? Da onde que veio esse, esse teu, essa tua vontade de, de dar aulas? Como é, como é que você encara a educação na tua vida? Olha, eu acho que isso está em mim desde sempre. De, desde sempre. Eu acho que é algo que eu não consigo... E te, te pontuar, assim, que momento começou Eu lembro que quando eu era pequeno é, As professoras da escola sempre falavam Que, tipo, eu acabava de fazer o trabalho Eu entendi o que era para fazer e eu fazia E eu sempre tava, tipo, ajudando meus colegas a fazer Eu era sempre uma pessoa que, tipo, ia de cadeira em cadeira assim, Tipo, ah, olha, assim, a gente tem que fazer assim Isso aqui é desse jeito Então, isso é algo que tava comigo desde sempre, assim Então, eu, se, eu sempre cresci com essa vontade de, de, de ser professor eu, na verdade, eu sou formada em jornalismo. Eu me formei, <risos> que também era minha grande paixão. Assim, eu sempre quis, Ai, quis eu trabalhar, também. trabalhar com isso. E só que eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de trabalhar. É, quando eu estava fazendo faculdade, é, a minha faculdade, eu, eu peguei uma, um, um currículo que o estágio não era obrigatório. Então, durante todo uhum. o tempo da faculdade, como eu precisava trabalhar eu já trabalhava dando aula, então eu acabei priorizando trabalhar para eu conseguir ter dinheiro e tal, e fui deixando o uhum. estágio para depois. Então, assim, quem estiver me assistindo, você eu sei que não, porque eu sei que você já está é, encaminhada no meio, mas quem estiver me assistindo e quiser uhum. fazer jornalismo, não deixem o estágio para depois, porque depois você fica meio que velho para o mercado, porque o estágio vai pedir sempre pessoas de... Segundo período, terceiro período. E quando eu de fato fui tentar fazer um estágio, eu já estava no sexto período. Então, as chances de contratação eram muito pequenas, né? Porque eles sempre querem ter uma pessoa que vai ficar mais tempo na empresa. Então, eu no sexto período, ficaria um ano só. Então, não seria vantagem. Então, essa é a minha dica, assim, para quem <risos> que estiver na área de comunicação e queira, e queira é, fazer jornalismo e tal. E, e aí, voltando para a educação, então, sempre teve comigo. Tanto que, tipo, eu estou na luta para passar para mestrado já há longos anos, porque eu quero juntar as duas coisas. Eu quero ser professor universitário da área de comunicação. Assim, eu amo inglês, amo espanhol, vou continuar dando aula por um bom tempo, mas o meu maior sonho mesmo é ser professor universitário. Ai, amigo. <risos> eu, eu acho... Ai! Eu, eu fiquei até emocionada, assim... assim... Com o coração. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu, eu, eu te vejo muito Obrigado. obstinado. Entendeu? Eu acho que, que, que você tem uma obstinação, uma, uma vontade muito grande. E a, a tua vontade cresce no coração. E aí vai, vai dar certo. Inclusive, se abrir mestrado aqui na UFAL, eu vou mandar para você. Aí tá vocês, bem, me avisa. Vamos juntos. <risos> <risos> Amigo, agora vamos para um, um bate-bola jogo rápido. Vai ser um pouco... Um Mas pouco, já... Acho que... Não, mas é porque o seu bate-bola jogo rápido Ele vai pegar alguns pontos Maiores, tá. assim entendeu? Tá. E também porque Apareceu o relógio, mas enfim Sim. É tá Um medo Cair de moto e me ralar Mentira é... Eu não sei Eu tava super esperando que você me perguntasse Esse do medo, porque eu achei esse meme da Ludmilla Tão incrível E eu, sempre... eu super queria dizer é isso Bem <risos> Eu tenho medo de cair da moto e me ralar. Eu entendo a Ludmilla. Eu não sei por que fica zoando, porque eu também tenho medo de cair da moto e me ralar. Gente, gente uma fun domínio. fact. Eu, eu, eu, eu fiz 29 anos agora, né? E eu até hoje uhum. não sei andar de bicicleta. Não sei andar de bicicleta, não sei andar de patins. Nada que dependa de equilíbrio é comigo. Patins, skate, bicicleta, moto, nada disso serve para mim. Então acho que eu vou deixar essa resposta. É. Cair de moto e me ralar, tá bom. <risos> um sonho Talvez seja muito filosófico que eu vou falar, mas Ser feliz ah. Não no sentido de que eu não seja agora, sabe? Ah, mas eu sim. acho que ser feliz no sentido de é, Eu estar tá em paz comigo De eu estar tá confiante comigo De eu estar tá me sentindo bem comigo para que eu também tipo consiga estar confiante nas pessoas, estar feliz com as pessoas, estar é, bem com todo mundo, sabe? Porque às vezes eu tenho meus momentos e aí os meus momentos não são muito bons. Então acho que ser é feliz. É, eu acho, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Não é que você não não esteja satisfeito com agora, mas é que ao longo da tua vida sempre, sempre tá feliz o, o, o resto do... O resto da vida, né, vamos Sim. dizer assim. Né? Sim. O, um lugar que você quer muito ir. Olha, não é puxão sardinha, não, mas Cabo Verde me chamou muita atenção, sabe? <risos> Porque, tipo assim, eu... Depois que eu joguei o JT, e o JT sempre foi pautado em, em, em países, né? E lá, eu, eles tinham, às vezes, provas que eram sobre o país, né? E no primeiro JT que eu joguei, que eu joguei duas vezes. No primeiro que eu joguei, eu só fui. E aí, quando chegou na prova do país, eu não sabia nada sobre a Croácia, que era, era a minha temporada. Eu não sabia nada sobre a Croácia. Então, depois que eu fui... Que eu tomei esse, esse tino na cabeça de tipo assim, eu, eu tenho que entender um pouco da história do lugar onde eu tô jogando, entendeu? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre Cabo Verde, então eu acho que seria um lugar muito incrível de conhecer, assim. Então acho que Cabo Verde, se não fosse Cabo Verde, deixa eu ver, um lugar, acho que talvez Irlanda, Dublin, Irlanda. seriam lugares, seriam lugares incríveis, assim, de conhecer. Acho que seria isso. Irlanda, eu, eu tenho vontade de conhecer porque eu acho a dança lá, é... porque lá na, na Irlanda não é muito falado, falam quando falam uhum. da Irlanda falam muito da, da cerveja, cerveja do, do lepechal, do, do, dos duendes, etc, mas uhum. eu sei muito sobre a dança da Irlanda e é muito, muito legal a questão da cultura na, na... de dança, e eu sou aficionada por dança, então uhum. acho que que seria muito legal também conhecer um dia, né, a questão do Sim. ter vinho e tal, verde, etc. E eu gente Tem uma temporada de Irlanda, mas a gente é, deixa debaixo do fandom do, do TV. Do TV. <risos> Depois muito pergunta velho. pro Kevin o motivo. Mas tá. enfim, é um, um sabor. Doce, chocolate. Assim, eu não consigo passar uma semana sem comer chocolate, então assim... Barra de chocolate. A minha favorita é meia-meia de chocolate preto com branco. Então, assim, isso Nossa. existe na minha vida o tempo inteiro. chocolate um chocolate. Ai, aquela... Nossa, então na Páscoa você tá felicíssimo, né? Com É o certeza. teu momento, Páscoa. Com toda certeza. Todo ano eu me dou um Kinder Ovo de presente. E o Kinder Ovo tá sempre tão mais caro, cada ano que passa. Uhum. Mas essa é uma tradição que eu não quebro. Não quebre, não, não quebra. Você, você você se considera uma pessoa tradicional, de tradições, ou não? Ah, eu acho que eu sou uma pessoa de, de, de momentos, assim, sabe? Tem algumas coisas que eu faço, tipo, religiosamente, sabe? Eu gosto de meditar, então eu, eu tento fazer isso pelo menos uma vez por dia, normalmente antes de eu dormir. É... Uhum. Essa é a minha tradição do ovo de chocolate, tem quatro anos que eu, que eu me dei de presente a primeira vez E aí eu falei, acho que quer saber? Todo ano eu vou me dar de presente porque eu mereço, entendeu? E acho que é mais essa vibe mesmo, assim Não sou tão tradicionalista, mas tem algumas coisas que eu faço com, com certa frequência Entendi Um desejo que você tem, assim, próximo Ganhar o Survival, vender Cabo Verde. <risos> eu quero muito sair daqui com a coroa, Mas... porque... Oi. Pode falar, pode falar. É porque, tipo assim, eu, eu acho que a minha trajetória aqui foi uma trajetória tão única, tão diferente de tudo que eu já tinha feito antes, e eu sei que eu não tenho condições de repetir o que eu fiz aqui. Óbvio que, por exemplo, jogando novamente, pode ser que eu faça um jogo pior, pode ser que eu faça um jogo melhor, pode ser que as minhas relações sejam completamente diferentes do que aconteceu aqui, mas esse jogo, por exemplo, o No Limite, que foi o jogo que eu cheguei mais longe, né? Eu uhum. não sei se eu tivesse chegado na final, se eu teria condições de ganhar, entendeu? Se eu tinha um jogo... Tudo bem que o no, no Limite é físico, né? Afinal, é, é, é por prova, mas tem uma parte ali de júri inclusive foi a parte que eu participei, né? que a gente dá uma vantagem física para um dos finalistas. Né? Então, normalmente, a gente avalia o jogo do finalista para decidir quem leva a vantagem. Eu não sei se eu tivesse estivesse na final, se o Júri teria, é, reconheceria o meu jogo. Porque eu acho que nem eu reconhecia muito também. Porque eu tive, eu, muitas coisas deram errado lá. Diferente daqui. Então, eu acho que aqui eu errei em momentos que me trouxeram consequências pelos meus erros, mas eu acho que uhum. eu acertei em tantas outras coisas que esse é o jogo que eu tenho mais orgulho assim, tirando o piloto que eu ganhei que também foi um foi um piloto que... Beijo Mercúrio que foi um piloto que eu uhum. consegui fazer tudo que eu queria fazer mas por aqui ser é um jogo longo de Facebook, eu acho que esse foi o meu melhor jogo, foi o jogo que eu me posicionei melhor, foi o jogo que eu eu ganhei provas, eu cheguei perto de ganhar uma prova. O Kevin quase morreu comigo na prova final, que eu fiquei parado 40 minutos no slide puzzle. Entendeu? Que foi o slide puzzle pior da minha vida, entendeu? Ai, eu odeio Marcos Pasquinha, eu meu Eu fui o Deus. pescador parrudo, gente. Pior o pescador parrudo. Homem. Meu Deus do céu daquele homem. Então, assim, foi o jogo que eu consegui me reinventar mais, entendeu? Então, assim... Não sei se vou vir com a vitória, espero que eu venha com a vitória, mas é o jogo que eu mais tenho orgulho, então é o meu desejo mais próximo. E vai ser um ótimo presente é. de aniversário, porque meu aniversário foi ontem, não sei quando a entrevista vai lá, mas meu aniversário foi terça-feira, dia 5 de abril, e a final vai ser agora, no dia <risos> 7. Então, é. eu espero que isso vai ser um ótimo Meu presente. Meu Deus! Um ariano! Um, um ariano, Sim. pronto! Parabéns para você! Felicidade! Obrigado. muitas alegrias. <risos> que caiam muitas bênçãos, que o preço do Quinterovo caia esse, oh, no futuro. Por favor! Que DPT... <risos> Também, que, por favor! Seu cabelo se sentidos. mantém... Os dois sentidos. <risos> Enfim... Amigo, e, e, e no, no seu aniversário? Você teve algum, algum tipo de, de, de comemoração um especial? Alguma coisa assim, ou, ou não? Ganhei uns bolinhos no trabalho. É, uma turma minha levou um bolinho. Minha prima, que já foi minha aluna lá, também levou um bolinho. Aí eu cheguei em casa, tinha outro bolinho. Então eu ganhei três bolinhos. Ah, eu eu amo tudo amo! Gente, gente, eu sou... Eu, você viu a entrevista do Rui. Eu fiz ele me mandar e ele já me mandou a receita Sim. do brownie. Eu vou no fim de semana comprar os ingredientes e fazer. Que eu sou... A... Não, minto, não vou fazer no fim de semana. Porque dia 10 é aniversário da minha cunhada e eu vou comer o bolo dela. Mas <risos> eu vou fazer depois no bolinho. Porque eu amo. Sou louca pro bolo. Eu também, Mas vamos lá. Eu também. Se eu vencer o... Se se, se se eu vencer o vai VD eu vou eu queria não fugir do que mas eu acho que chorar porque é tudo que eu faço qualquer coisa eu choro eu tô feliz eu choro eu tô com raiva eu choro eu tô triste eu choro por exemplo domingo foi um dia que foi o domingo foi o dia da final né da definição do, do F5 para f 3. Mulher, você não tem ideia de como eu tava, entendeu? Toda, eu, eu tava me tremendo. E aí eu recebi mais votos. E aí eu descobri que eu ganhei a prova. Aí eu tive que eliminar alguém. Ai, olha, mas foi assim uma montanha-russa. Então, se eu ganhar o vai VVD, eu vou chorar de emoção, porque foi uma longa foi uma longa jornada, Zepon, assim Foi... Foram 39 dias, assim, que... É como eu falei, eu fiz tudo que eu podia fazer, assim. Eu tentei tudo de todos os lugares, com todas as pessoas e eu fui vendo onde dava, onde era possível. Então, eu, vai ser uma... Como é que... Eu, como é que... Eu, qual palavra eu posso usar? Vai ser um, um... Não é reforço, mas vai ser um... Uma representação de todo o trabalho que eu tive para chegar até aqui e ter conseguido chegar na final. Então, vai ser incrível. Ah, eu, eu, eu, eu confesso que eu estou animada para ver a final, eu estou querendo ver quem é, que é o campeão, quem é que os prêmios também, a gente vai saber Sim. quem ganhou os prêmios e tudo mais, eu estou bem ansiosa. É... Você pretende jogar outras coisas além, além do do DVD, ou, ou, ou depois, posteriormente, gosta de jogar, prefere ficar na plateia, prefere moderar? Como é que é? Uhum. Eu tenho vontade de jogar ainda dois jogos que eu fui plateia e eu achei dois jogos assim incríveis: que é o Subra e o BBU. É, são uhum. dois jogos que eu ainda tenho muita vontade de participar. O Subra. Por toda a questão do, do ao vivo, o CT ao vivo, eu acho que isso foi, foi, foi, deu um frescor novo para o mundo dos jogos. Eu acho que foi bem, bem legal. E o BBU, porque eu acho que no The Tower, quando eu joguei, a fase Big Brother foi a fase que eu, que eu me dei melhor, eu acho, sabe? Uhum. É, tipo, eu passei a fase Big Brother bem, eu não fui indicado em nenhum momento. E no momento que eu fui indicado, eu só fui indicado uma vez, na verdade e eu ganhei a prova do, do veto então eu, eu fiquei muito muito satisfeito com a minha performance na fase Big Brother entendeu então eu acho que talvez BBB seja um jogo que possa me testar em outros sentidos sentidos de acordos é, porque é muito mais forte no Big Brother do que no Survivor Survivor é mais aliança no Big Brother é mais acordo então eu acho é, que talvez okay, isso seja yeah. algo mais mais interessante então seriam esses dois mas, Tephol, não vejo eu jogando isso num futuro tão próximo, não. Eu preciso descansar. Será? Eu preciso ah, será? descansar um pouquinho. Eu não sei mas, se tem sou... alguma temporada que venha por aí agora, tanto do BBU quanto do Sobra, mas se vier alguma assim próxima, é um caso a se pensar. É um caso... Ah, eu adoraria ver você em outros jogos. E principalmente, eu queria ver você Eu sou muito fã do BBU, eu sou apaixonada pelo BBU. Foi um dos jogos mais incríveis. E a moderação uhum. também é fantástica. Sim, sim. Então, eu gosto muito. É, mundo dos jogos. Meu espaço, meu cantinho. Foi, <risos> foi muito louco, assim. É, quando eu entrei. É... E logo de cara, assim, eu, fi, eu fiz uma conexão tão grande com os pilotos Que, tipo assim, quem me trouxe para Mundo dos Jogos foi o Danilo, né? Então, uhum. beijo Danilo E e aí, eu me conectei tão forte com aquelas 14 pessoas? eram era, é, Não, 15, que eram quatro moderadores e 12 participantes Então, 15, né? Porque não conta comigo Um de matemática pra caramba Peraí. Então, aquelas 15 pessoas. Eu me conectei tanto com aquelas 15 pessoas que eu não imaginava que a gente fosse formar uma amizade tão forte como a gente formou. Então, é... eu sinto que eu achei meu espaço no mundo. É meu cantinho. Ah, o mundo dos jogos é muito acolhedor mesmo, assim. Eu, eu, desde que eu entrei, eu também me sinto muito acolhida. É um, é? É um local que eu posso, assim, é... Ser quem eu sou, fazer amizades, conhecer pessoas que têm gostos parecidos. Exatamente. É, eu acho que é, é, um local, é um local que você se, acaba se encontrando, né? Sim. Principalmente, assim, e é, eu acho que é um lugar que você se sente seguro também, de ser quem você é, ainda mais no Brasil, que Sim. a gente está vivendo ultimamente. Sim, né? com toda certeza. Então, assim, é um, é um, um, um local que eu amo muito. Amigo, é... é porque eu acho que está com um pouco de delay. Quero cortar essa parte. <risos> <risos> e, por... <risos> e por fim, Survival VD? Aprendizado. Aprendizado, porque de início as coisas começaram a correr da forma como eu queria, depois elas não andaram da forma como eu queria, então, acho que esse jogo aqui foi o jogo que eu mais tive que me movimentar para sobreviver. E, e foi o jogo que eu mais tive que fazer coisas para sobreviver. Então, para mim foi um puta aprendizado assim. Deu de deu de conseguir ter uma dimensão talvez do meu estratégico que nem eu mesmo tinha. Porque eu acho que eu sempre eu sempre acabo botando, mesmo sendo falho em alguns momentos, eu sempre coloco o meu social como a coisa mais forte que eu tenho. E, e aí ver que talvez não seja só o meu social sabe talvez uhum. o, o meu o meu estratégico também seja bom e, então para mim foi um puta aprendizado nossa todas as coisas que eu fiz aqui eu tenho muito muito orgulho muito orgulho e eu acho que você tem que se orgulhar muito da sua jornada mesmo que foi fantástica você tá na final vamos ver como, qual é a frase que você sempre falava no final de cada CT? Era o que quer que seja, foi massa. O que quer que, aconte... o assim. que, quer que aconteça, que seja massa. Que seja massa. É verdade. O que quer que aconteça, que seja massa. Patrick, é sobre isso. <risos> muito... <risos> Patrick, muito, muito, muito obrigada. Você é um docinho mesmo. Eu queria que você desse um agradecimento final a, a todo mundo que te acompanhou na temporada. Tem várias e várias pessoas que eu sei que torceram por você. O Jairo, que a gente citou aqui, né, como o dono do cabelo mais cheiroso dos jogos, junto com você. <risos> <risos> junto com você. Tem o Arthur Felipe também, que torceu muito por você. Tem várias e várias pessoas. Então, um, um, eu queria que você desse uma mensagem para elas. Primeiro eu queria agradecer diretamente ao João e ao Igor pelas palavras sobre mim. É, me me reconfortou bastante é, saber que eu tenho o apoio de vocês e saber o quanto vocês pensam sobre mim e da forma como vocês pensam sobre mim. Que vocês são pessoas incríveis na minha vida. São pessoas que eu não consigo me imaginar é, daqui para frente sem ter vocês na minha vida. Então tipo muito obrigado pelo carinho e pelas palavras que vocês falaram para mim. E depois, tefão, eu fico surpreso todo jogo. Porque assim, eu sei que eu virei, entre aspas, uma figurinha meio carimbada, porque eu joguei vários jogos em sequência. Então as pessoas acabam me reconhecendo mais. Mas todo jogo, quando sai a divulgação, e eu vejo as pessoas, tipo, torcendo por mim, eu sempre fico muito chocado, eu sempre fico muito surpreso com, com o carinho que eu recebo da plateia. Eu acho que eu nunca tive... É, não, não, não que eu tenha percebido, acho que eu nunca tive uma plateia tóxica é, em relação a mim, de, de, de, de fazer comentários contra mim. Então, ver esse carinho todo de pessoas que eu nunca vi na minha vida, de pessoas que eu nunca encontrei, muitas das vezes de pessoas que eu nem jogar, joguei, sabe? Porque a gente às vezes se apoia no jogo seguinte, né? Você jogou com uma pessoa e no jogo seguinte você vê que ela tá lá jogando, então você dá apoio, mas tanta gente que eu. Nunca vi, sabe? E, e, e é um carinho que, que que me passa de ser tão genuíno. Então sempre me surpreende muito quando eu vejo. E essa reta final agora de Cabo Verde foi incrível nisso. Porque eu vi o pessoal comentando, o pessoal torcendo. Então, tipo, muito obrigado, plateia. Todo mundo que está que na torcida. Espero dar orgulho para vocês. Fiz o meu melhor. E saio muito, muito feliz de saber que eu tenho todo esse carinho em volta de mim. Muito obrigada. Ai, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz de, de você é, nunca ter lidado com, é, com como você disse, fé tóxica, mas eu acho que, como eu te disse, é muito de você também. Você é muito gostável, você é muito adorável, você, e, e pela sua estreia em Mercúrio, já deu para perceber isso, porque até no vídeo mesmo, entendeu? É. Então, e é, eu acho que no, em jogos longos também. É, eu agradeço muito, Patrick, pela, pela tua disponibilidade, por você ter eu sido que tão querido, pela, pela entrevista, que foi muito, muito, muito <risos> legal. Foi muito fofa também. Teve momentos emocionantes, teve momentos que você mostrou um pouco do seu jogo. E desejo toda boa sorte também nessa, nesse evento. Nesse né? Muito obrigada mesmo, viu? E, obrigada. pessoal, acompanhe, acompanhe os, as próximas entrevistas, né? Que vou soltar, à medida que, vai, que eu vou fazendo, vou soltando também. É, a do Patrick foi a primeira, por uma questão de, de apenas de logística e tudo mais. E, em, em breve, eu vou soltar é, a do Aleph e a do... Gente, é, a, eu, eu tô com medo até de falar errado. É a Aleph, né? Tu que jogou mais? Sim. Mas... Sim. É Aleph. Eu sempre chamo ele já. E em breve eu solto a do Como Aleph. Mas eu chamo ele assim. Eu também chamo. Vamos descobrir na entrevista. E em Sim. breve eu solto também a do Aleph e a do Pinou. Que eu também espero que seja pinou se Eu também fala. falo desse jeito. Porque se for Vamos... Pinal, eu vou ficar muito chocado e muito. Vai ser esquisitíssimo. Não consigo associar mais o nome dele se não for Pinot. Eu falo Pinô Eu também... e é Pinô pra mim. Eu também falo Pinot. Um beijo grande a todos. Um beijo. E até gente. as próximas. Tchau, tchau. Tchau.